Poema parte da alma, passa pelo coração e vai andando com calma, chega à imaginação. Não tem horário marcado, faz serviço em qualquer hora. Quando um poeta é inspirado, com ele sorri ou chora. Passa por todo o espaço, passa pela inspiração. Não se cansa, não dá cansaço, está pronto a chegar à mão. Mão que está preparada, com a caneta para escrever, a mensagem que lhe é dada e é ao seu leitor dá a ler. Poesia bem tolerada, que veio para fazer bem. Por quem a escreve é desejada e para quem a ler também. Não tem contraindicação, remédio que nos acalma. Eu volto a dizer então, poema, parte da alma. E o itinerário está feito. Quem me quer acompanhar, dê o poema um jeito e vai ver que vai gostar. O meu nome é Natália Santos, tenho 74 anos. Pertence ao Conselho de Peniche. Portanto, foi lá que eu nasci. A freguesia Tobia da Baleia. E vindo lá, aqui para o Óbidos, aqui estou a morar há 11 anos. Esta coisa da poesia, eu comecei de novinha, pronto. Enquanto a minha sobrinha era pequenina, eu já já dizia uns poemazinhos umas gracinhas para ela. Comecei a fazer renda com 9 anos, que a minha mãe mencionou, quando eu tinha 15 ou 16 anos, comecei continuava a fazer renda e às vezes cá vinham umas ideazinhas de poema à cabeça, não é? Mas entretanto, depois namorei, casei, tive dois filhos, Uh, vim aqui para o Óbidos, cá que tenho casa. É uma paixão que eu tenho, pelas duas coisas. Tenho paixão pela renda e tenho paixão pela poesia. Eu quando ponho uma peça de renda na almofada, neste caso são joias que eu estou a fazer, faço brincos, faço pulseiras, faço gargantilhas, faço anéis, já estou a pensar num poema que vou dizer. Que vou dizer. Então, juntei a poesia às joias e é bonito. Toda a gente acha muito interessante ler poemas que lá tem escritos muitos, tem lá muita coisa escrita, não é? E tudo ligado às joias, muitas ligadas às joias, liguei a joia à poesia. E agora, é uma coisa que eu gosto, que eu adoro.